Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Eu vou comentar algumas questões que vocês me pediram que, Da última lista e, e que ficou algumas dúvidas e que de fato Exigem um pouquinho mais de, de cuidado né, De dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Mas com calma e paciência a gente consegue resolvê-las E é claro com o uso das nossas fórmulas que a gente viu já nas aulas anteriores A 98, começando por aqui qual a razão Q de uma PG alternante? Então, já está afirmando que ela é alternante, então a razão, obviamente, deve ser negativa, ou menor que zero. Em que o primeiro termo é menos 2, vamos tirando os dados, né? A1 é igual a menos 2. O último é 4.374. O último, então, vamos chamar de AN, já que eu não sei qual a posição que ele ocupa, 4.374. E 74, e a soma de seus termos é 3.280. A soma é 3.280. Eu vou começar fazendo por uma ordem natural, porque quando eu olho aqui, ah, foi dado soma de termos. Então, eu acho que eu vou aplicar a fórmula da soma de termos, que seria Sn igual a A1 vezes Q. Na n menos 1 sobre Q na n, Q menos 1. Tá? Substituindo essas informações, nós teríamos o quê? 3280 igual a 1, que é menos 2, vezes. Agora teríamos um problema que é na n, menos 1, já que eu não tenho razão e eu não sei quantos termos são. Então, já deu para entender onde vai dar, vai trancar tudo aqui, né? Eu vou desenvolver isso para tornar um pouquinho mais tranquilo. Tá? Nós podemos dividir ambos os membros da equação por menos 2. Até para tirar esse menos 2 daqui, vou dividir né, os dois membros da equação. Então ela vai ficar assim uh, O 3.280 vai ficar Como eu estou dividindo por menos 2 Vai ficar menos 1.640 Igual Agora esse menos 2 dividido por menos 2 dá 1 Então vai ficar igual a Q na N Menos 1 Sobre Q menos 1 Tá, ok Podemos ainda só trabalhar isso aqui da seguinte forma pra... E paramos por aqui Eu vou multiplicar meios por extremos Vai ficar Q menos 1 multiplicado por 1640 Então vai ficar menos 1640 Ou 1640 negativo Vezes Q Mais, então menos com menos 1 1640 Igual aqui na N Menos 1 um. Eu vou parar por enquanto aqui E vou reservar essa equação aqui Porque nós temos duas incógnitas tá? E, então tem duas incógnitas Não vai ter uma solução Porém foi dado mais informações E que eu posso aplicar ainda Numa outra relação Vou fazer de outra cor Que é a fórmula do termo geral a n igual a 1 Vezes Q na N menos 1 Já que eu tenho uma outra relação Eu posso talvez tirar informações novas Para substituir aqui Essa é a ideia Então o enésimo termo é 4.374 Igual a A1 E veja que nós não usamos o enésimo termo aqui Então ele provavelmente ia servir para essa outra, outra situação O primeiro termo é menos 2 Vezes Q na N menos 1 Novamente, veja que eu vou ficar com duas incógnitas aqui Mas eu tenho duas equações que se conversam Que são independentes eu Vou dividir ambos os termos por menos 2 Ou multiplicar por menos 1 meio Então aqui eu vou simplificar, vai virar 1 E aqui vai ficar Então 4.374 uh, Dividido por 2 vai dar 2.187 então fica menos 2187 igual a Q na N menos 1. Ainda não está bem de acordo. Veja que eu tenho um Q na N aqui, que eu poderia substituir por um Q na N, mas eu tenho Q na N menos 1. Lembrando que a subtração de expoentes implica, numa... eu posso transformar isso numa divisão divisão. Tá? Então reescrevendo isso eu posso fazer assim, menos 2.187 é igual a Q na N menos 1 que equivale a Q na N dividido por Q porque lembram da divisão de potências de mesma base mantém a base e subtrai os expoentes o processo inverso seria Q na N menos o expoente de baixo menos 1, então só reescrevi de um jeito diferente trabalhando aqui vai ficar então multiplicando meios por extremos aí eu consigo isolar Vai ficar menos 2.187Q igual a Q na N. Pronto, temos uma segunda equação aqui com termos em comum. Essa aqui vamos chamar de equação 2 e essa aqui era a minha equação 1. Um. Substituindo a equação 2 na 1, um, aqui onde tem Q na N, eu vou colocar menos 2.187Q. E aí vai ficar uma equação que pode ser resolvida. Tá? Menos 1640Q mais 1640 igual a Q na N Mas Q na N pode ser escrito como menos 2187 Q Menos 1, um, não posso esquecê-lo né? Agora ficou uma equação simples tá? Uma equação com uma única incógnita e aí podemos trabalhar os expoentes, juntar os termos semelhantes, né? O menos 1640 somar com 2187Q. Vai ficar, então, 547Q. Igual a menos 1 um, menos 1640. Então, menos 1641. Esse vai acabar somando com menos 1, um, ambos termos negativos... Divido ambos os termos por 547, então que vai ficar em, a menos 1.641 dividido por 547, que é igual a menos 3. Resolvido. Então a razão desta é o menos 3 e o que propunha já a resposta, tá bom? Feito.